Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é... O que é mais importante para emagrecer? Alimentação ou exercício? Treino ou dieta? A professor, é o que todo mundo fala. 80% é dieta e 20% é treino. Exatamente! Essa é a fórmula mágica do efeito sanfona. Se você quer emagrecer e depois recuperar todo o peso... Você deve pensar dessa maneira. 80% é alimentação e 20% é dieta. Ah, você está falando então que exercício é mais importante? Não, eu quero te falar hoje que o, o emagrecimento é muito mais do que exercício e alimentação. Que os dois juntos são apenas dois componentes dos 15 fatores que influenciam no emagrecimento. A maioria das pessoas quando tenta só emagrecer com dieta, elas conseguem uma pequena redução por pouco tempo. Porém, todos os outros fatores, se regulando, eles acabam fazendo você o que? Abaixar, deixar mais lento o seu metabolismo e dessa maneira recuperar todo o peso novamente. Então eu quero te trazer aqui quais são os fatores que interferem no emagrecimento e como trabalhar a alimentação, o exercício e a sua mente para equilibrar esses fatores e fazer você emagrecer e manter o peso perdido. Segundo o estudo de Matarazes, em 2014, há 15 fatores que influenciam no emagrecimento. Sendo esses, composição corporal, mudança no suprimento de comida, composição da dieta, fatores econômicos, medicamento, genética, microbiótica do intestino, hormônios reguladores da fome, taxa metabólica, resistência e sensibilidade à insulina, fatores metabólicos, atividade física, práticas culturais, saciedade, idades e crença. Todos esses fatores, além de eles fazerem influência dentro deles, eles fazem influência um no outro. O que eu quero dizer com isso? Que o treino é responsável por muito mais do que apenas fazer você gastar mais calorias por dia. O treino é responsável por fazer mudanças corporais que alterem esses fatores e então se linhem no emagrecimento. A alimentação é a mesma coisa. Ela não serve só para diminuir a quantidade calórica que você come no dia. Não, ela também altera, faz alterações mentais que podem te auxiliar ou podem te atrapalhar no emagrecimento. assim, professor! O exercício interfere em, em vários desses 15 fatores. A alimentação interfere em vários desses 15 fatores. A sua mente também interfere em uma série desses fatores. E juntando com tudo isso, você tem que se cercar de pessoas que te ajudem a te influenciar em emagrecer na forma mental, na forma física, até auxiliando no, no, no exercício, ou da forma da alimentação, te influenciando a ter uma boa alimentação. Então quando você pensar em emagrecer, não pense que 80% é treino, 20% é dieta. Também não pense que 50% é exercício e 50% é alimentação. Não! Eles são compostos que levam a emagrecimento e se você quer emagrecer, se seque dos mais variados fatores que te ajudem a chegar no emagrecimento. Por isso que eu gosto de dividir o emagrecimento em quatro pilares. Esses quatro pilares são alimentação saudável, exercício físico, mentalidade magra e comunidade de apoio. Você cuidando desses quatro, você vai interferir de forma saudável nesses 15 fatores e vai conseguir emagrecer e manter o emagrecimento a longo prazo. E lembrando, emagrecer é muito mais do que perder peso. É uma mudança de vida que te leva a ser mais saudável e mais feliz com o seu próprio corpo. Qualquer dúvida que você tenha, deixa nos comentários, me manda um e-mail, que será um prazer estar trazendo temas aqui que sejam relevantes para você. Um abraço e até a próxima!